A negociação passa a ter força de lei em questões como participação nos lucros, intervalo para o almoço, remuneração por produtividade e banco de horas.